Pronto. Agora sim. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu estou bem. Agora eu estamos tô... gravando. Eu também estou bem. Que bom. Estamos bem. No que compete a nós, estamos bem. Isso. Eu... E se você não tivesse bem, eu tentaria te ajudar, pois isso está... A meu ver, ao meu alcance, caso você assim desejasse. E eu posso dizer o mesmo de mim. Não é? Bom, estamos acordados. Você não me ajudaria, caso assim você desejasse, caso assim eu permitisse? Se eu desejasse, se eu soubesse como, e se você permitisse, sim, com certeza. Exatamente. Seres humanos sempre têm um algo inato que pode ajudar o outro, sabe? Sabe o que é? Um algo inato que pode ajudar o outro. Isso. Um, um algo inato que pode ajudar, pelo menos, no mínimo, uma companhia. Exatamente. Brilhante resposta. É ser humano. O ser humano é inato, forma inata humana. Ele traz humanidade na sua presença. Se o ser humano ficar um do lado do outro sem falar nada, os dois vão evoluir. Pode não ser, pode não levar uma ou duas horas, mas se eles conviverem, eles vão evoluir e se estabilizar. Sabia? Faz sentido porque quando a gente a já tinha. As inteligências se estabilizam. Sim, e um tem sempre a acrescentar ao outro de maneira é, diretamente indireta. Isso pode parecer confuso, mas existem várias inteligências. Nós estamos agora entrando no ramo da capacidade de interligar padrões, agências, escolhas e desejos dentro do dos quatro elementos sagrados. Podemos dizer que temos uma inteligência espacial, emocional, uma inteligência, que podemos chamar de inteligência curiosa, né? A inteligência que sempre nos mostra que tem algo mais, que é a inteligência da Terra, sabe? Uma inteligência segura, uma inteligência que quando bem fundamentada, ela, é, ela tem uma energia bem parecida com a da segurança. E quando mal fundamentada, tem uma energia bem parecida com o medo, tá? Tá. Aí tem a inteligência é, de movimento, que ela é uma inteligência que a gente chama de inteligência pulsativa. É uma inteligência da alma, é uma inteligência do, do, do desejo, sabe? Uma inteligência desejante. Que é uma das primeiras a serem trabalhadas após a racionalização do mental, né? Após o entendimento que o mental é totalmente racional e, e interativo. E a partir da racionalidade podemos interpretar outras áreas da interação psíquica. Já foi a do espaço, a, a água, terra, fogo e agora o ar. A inteligência racional é a base para que nós tenhamos condições por uma questão estrutural, biológica e de referência, mas uma condição humana, para analisar essas outras um, outras inteligências. Elas sempre funcionam, elas funcionavam já antes e nós estamos agora estudando algo que já existe, tá bom? Tá bom. É, a primeira que você disse, qual foi? Inteligência espacial? É uma inteligência emocional, uma inteligência espacial, uma inteligência é, do, do elemento da água, tá? Lembrando ah, que é sempre uma interpretação mental desses padrões para a gente continuar com consistência de conteúdos anteriores. Sim, estão sempre em interpretações mentais, certo? Porque estão Exatamente. Avaliando tudo pela nossa tela mental. Exatamente. E aí a gente tem a, uma, uma condição de uma quantia de dados sempre relativa. A nível dessas inteligências, os padrões são sempre relativos. Então, esse, esse quântico, esse quantum relativístico, favorece sempre uma formulação matemática de uma mecânica dessas interações. Isso a gente vai para... Geometria abstrata e, e álgebra abstrata De para aqui na nossa, no, nosso, no nosso mapa. A gente vai caminhar por uma outra vertente, mas a gente vai deixar essa portinha aberta, tá? Tendo uhum. essa, esse entendimento deste padrão, que a gente agora vai para o foco na estabilização dessas inteligências, tá? Porque tendo essas inteligências estáveis, a gente tem condições de manter consistência para entendimento da temática, da interação em dimensões dessas quantias relativísticas baseadas em a forma com que o ser dá gravidade, a forma com que o ser dá importância, a forma com que o ser quantifica seus sentimentos, medos e etc., até aqui tudo bem? Até aqui tudo, tudo bem, estou te acompanhando. Bacana. É. Eu mesmo tenho que ir com calma, porque é, é como se eu estivesse traduzindo em tempo real, me baseando no que o médium estudou, que não é, não vou dizer que não é muito, mas é, é útil, muito útil, mas... É, é como se a gente tivesse, estivesse metaforando a, a própria quântica, a própria mecânica quântica, para poder entender o funcionamento desses padrões pré-imersivos, tá? Tá certo, ah, mas a, me a metáfora a... nos permite dizer o indizível. Isso, isso, eu só estou... Tô... Tá certo. Eu estou falando isso para mim mesmo. <risos> Não, mas eu tô aqui <risos> também interpretando para mim mesmo. Exatamente. Acabamos de exemplificar aqui o que nós estamos explicando. O estou falando para você, mas na verdade estou falando para mim mesmo, pois eu quero que você entenda e o projeto que você entenda como eu entendo, mesmo em um nível sereno e te dando total liberdade. Isso, e aí quando eu reflito isso de volta para você, você pode confirmar se a imagem recebida corresponde à imagem que foi transmitida. Exatamente. A imagem mental. Exatamente. Então a gente pode simplesmente ignorar variáveis dinâmicas por substituindo as por operadores e receber dados desses operadores através da agência. E estabelecer pontos de referência e pontos de partida para essas inteligências. Temos uma, uma, uma ideia de compensação. Por quê? Porque a gente compensa a incerteza através do posicionamento da outra pessoa. Eu vejo assim, eu penso assim. Porque... Por mais que o outro faça parte de um cenário virtual, imaginário, baseado em meu entendimento e percepção do cosmos, o outro tem peso, o outro tem liberdade presumida. Isso gera uma, uma, uma singularidade nas minhas equações que é... Dependendo de onde eu estou analisando, do meu nível administrativo de acesso ao sistema, deixa minhas quantificações hum, malucas, sabe? Então é muito mais eficiente eu em dialogar com o outro, vendo o outro como um agente ativo no sistema mesmo eu percebendo só os efeitos da atividade daquele agente. E mesmo não tendo certeza que aquele agente de fato existe ou não existe, pois eu só vejo a interface de interação que nos permeia. Está bem? Está bem. Traduzindo isso para quem está acompanhando, eu estou dizendo de uma outra forma, criando referência para o tempo, Estudar conceitos um pouco mais avançados, se tornadas, tornando esses conceitos ferramentas. Eu estou dizendo que é, presumir que o outro fala, acha ou entende de um jeito é, tem muitas chances de, de gerar erro ao invés de ouvir o outro. Porque numa escala de uma conversa, de um diálogo, é bem compreensível. Mas numa escala de projeção, de grupo, percepção, memórias, vibrações, ressonância... Nessas escalas, como tem muitas variáveis e muitos pontos a serem observados... Ah, essas projeções geram um efeito em cadeia que desestabiliza até o ponto onde o observador está olhando. Então variáveis não assumidas como variáveis, como relativas, relativas e como certezas, geram um efeito, entre aspas, caótico que desestabiliza o observador ali, porque é como se o seu chão se desfazesse embaixo de você, entende, minha amiga? Porque uh, você começa a duvidar até das suas próprias certezas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas, elas tendem a se desvincular de processos através da sua agência, através da sua inteligência mental e tendem a se basear em si mesmo para analisar. Um, outros sistemas, outras, outros padrões, outras temáticas. E partindo de si mesma é extremamente importante ter bases sólidas. E a, uma base sólida não é baseada em achismos e preconceitos. É evidente que a sua opinião é um achismo, é a forma com que você acha que aquilo é e aquilo é a sua verdade. Mas diferentemente desse achismo em verdade, em paz de espírito, a verdade ou habilidade de ver baseada em achismos dissociativos, eles, eles bloqueiam a habilidade chamada relatividade. Em outro momento vocês tiveram aula com meu amigo Tranca Rua, eu, eu digo que ele é amigo e ele me xinga. Um dia ele ainda vai aceitar a nossa amizade, ele tem problemas de identidade. Mas é, aplica tudo isso que você falou, porque você pode agir como se fosse seu um... amigo, entende? Você disse que variáveis não assumidas como variáveis, como relativas, como certezas, geram um certo nível de incerteza que leva a uma sensação de falta de chão, de falta de uma base sólida. É isso. Eu posso, eu posso imediatamente fundamentar uma base sólida me baseando em axiomas, que eu sei que são axiomas, eu percebo sempre o meu, a minha agência naquela escolha. Sim, Mas sim. eu vou, eu vou é, na física bem antiga, uh, no livro do Newton, por exemplo, como ele chamou os axiomas, ele chamou de axiomata, um conjunto de axiomas tratados como leis. E ali ele coloca os três. Isso, as, as três e leis da liberdade para o eu não sei. Quando da você tem uma base relativística, você tem, não tem problemas com eu não sei, você gosta do eu não sei. Porque te dá oportunidade para descobrir, é prazeroso descobrir, né? Exato, por exemplo, eu não sei se Deus existe, mas eu vou agir como se existisse e ver o que acontece, entende? Isso, é, é, resumiu bem. Uh, agora, a gente, eu já ia entrar nesse conteúdo, mas você já resumiu também. Então, uh, eu, chamo, eu a gente chama isso de transformar uma axiomata segura da liberdade por ser transcender suas limitações e baseando-se nessas axiomatas seguras e sólidas, ele tem uma transformata. Ele vai formatando e transformando seus padrões através de um campo sustentado, estável, eh, seguro, e com convenções bem estabelecidas e respeitadas por, por ele e pelo grupo. Ficou muito bom. Tá bom. E acho que encaixou, então, também no seu princípio de agente, porque a gente tem o princípio, agente como o agente da escolha, o ser que escolhe, decide, nomeia, classifica, mas também a gente tem o sentido de nós. E Exatamente. E a capacidade de, de agenciamento um, permite um um, como é que eu vou dizer? Uma interação uh, proporcional, como como a gente, como nós. Exatamente. E aí libera a chave do nóx que é a chave de acesso e descoberta do desconhecido. E aí, o, e o nós interpretado como algo que une e não, não algo que aprisiona. Isso. Porque nós também tem duplo sentido como é, é, tem nós, a gente nós estamos unidos estamos associados, certo? um contexto associativo mas tem a interpretação de nós como, como algo que aprisiona que te amarra, que te prende no lugar isso é isso mesmo Ficou ótimo. Você ficou com alguma dúvida? É... Fiquei com dúvida no nome que você usou o nome Transformatas? Axiomas. Transformata. Transformata, que Isso. são conjuntos de axiônomos seguros e sólidos que o ser pode utilizar para ir navegando por um território com sensação segura. Ele usa esses axiomas para transcender o entendimento, para descobrir esse ato de transcender, se baseando em axiomas ou axiomatas sólidos, seguros e benéficos. Né? Ele tem uma transformata, é o nome desse ciclo. E o que quer dizer, você disse que você usa esses axiomas para transcender o entendimento. O que quer dizer é. transcender o entendimento? Ele tem um entendimento de grau 8, ele vai para 12, 16. Ah, certo, para expandir o grau, de, o grau de entendimento sem, sem experiência de desconforto, dor, Sim. desestabilização, etc. Falta de falta de, de, como é que falta de direção, falta de todas as coisas que os seres relatam. É. Então se baseando em axiomatas seguros, conjuntos de axiomas sólidos, ele tem uma transformata que é a evolução natural na descoberta desses axiomas. E dessa forma, então, a gente, nós, a gente, mas também o agente em qualquer sistema, pode compensar a incerteza com um, posicionador, um posicionamento de, de operadores. E esse posicionamento de operadores é esse, um conjunto de axiomas seguros e sólidos que aí vão, ah, vão, permit, vão permitir, vão sustentar o ser em transcender o entendimento exato vão dar base para ele subir em cima Bom, é um degrau né vai graduar uma, uma subida é. vai graduar um, um, um movimento vai graduar a velocidade intensidade e peso que ele vai que ele interage com a espiral da consciência Em cada andar, né? Sim, em cada andar, mas para chegar de um andar para o outro se podem colocar infinitos degrauzinhos para que nem pareça que, que, que está sendo um esforço de subida, digamos assim. Isso. E o que? Que você começou falando dos tipos de inteligência, é. como que eu linko então esse isso com Ah, tá certo. Você disse que é necessário é, estabilizar essas inteligências para que se note essa capacidade de ignorar variáveis dinâmicas e receber dados de operadores e assim compensar a incerteza com um posicionamento do outro né? e também isso é uma introdução para descoberta desse nessa nova esse novo pecinha do quebra-cabeça ah, a já estabilização dessas inteligências a gente vai continuar no trabalho tá. e são inteligências elementais certo porque você isso. linkou com os quatro elementos sim são a maneira com que a gente se comunica com os elementais e com todos os padrões que nos suportam não no sentido negativo do tema Existe um sentido negativo do tema? Qual é o sentido negativo do tema? Nos suportam, as pessoas suportam as outras porque elas são chatas etc, etc, não Nos suportam ah, no de suporte de isso, é nos dão suporte. Precisa Sim. de tomar cuidado com a língua portuguesa. Eu preciso, você, eu respeito e a responsabilidade aqui é minha. Tá bom. Não, teremos que... É, porque existem essas ambiguidades que justamente fazem essa percepção de céu ou inferno nas experiências, dependendo de Cois... Sim, na forma Cois... com que elas são colocadas. Sim, totalmente. É, tá certo. Mas só se torna um inferno quando você não não percebe a agência dele, porque ninguém é, é porque você não não não tem que aguentar nada, tem? Não. Não tem que então é a, a diferença do axioma e do postulado, né? Você não tem que ir em nada, só porque o axioma existe, ele não precisa ser utilizado. Isso, Isso eu não preciso navegar por um sistema geométrico que tem axiomas que não seriam úteis para mim naquele momento. Exatamente. E o axioma quando é útil, ele é bem evidente que é útil. Você não precisa ter dúvida se ele é útil ou não. O axioma que é útil, ele é, se mostra útil, sabe? É uma lei ali que é bem clara, que é necessária. Porque o axioma útil imediatamente estabiliza todos esses componentes da inteligência? É, ele estabiliza. Todos, não sei, às vezes precisam de mais axiomas para ter um axiomata favorável para que tenhamos o processo de transformar, tá? Né? Mas se eu já tenho um axioma favorável ali, já vão ter postulados favoráveis. É, e links com outros axiomas, porque quando eles são úteis, eles são bem claros, né? sabe? O, então... o axioma do espaço, na nossa percepção, ele é inerente e conectado ao axioma do tempo então o tempo e espaço estão conectados e o movimento aí você vai conectando e todos vão se apresentando eles são úteis, é claramente útil entende? e você definiu inteligência como a capacidade de interligar padrões agências e desejos Isso. então os axiomas mais úteis vão se apresentar em correspondência ao desejo do ser de acessar padrões mais saudáveis? de Exatamente. Através de axiomas lógicos e axiomas não lógicos. Por mais que ele seja útil, lógico e coerente, às vezes não é coerente para o ser em questão, ele pode ignorar, não significa que não vai deixar de funcionar, entendeu? Ele será cuidado. Então, agora eu não entendi. Me conta, ele pode ignorar, mas a gente falou da agência. Bom, ignorar também é um exercício da agência. É, ah. Por exemplo, nós falamos de várias dimensões. E as pessoas, às vezes, elas não têm interesse. Não, não são obrigadas a ter interesse. Elas querem viver bem e ser felizes. Elas gostam de outros conteúdos. Mas elas gostam de alguns conteúdos que a gente faz. Ela ignora o fato das outras dimensões porque não, não a apetece. Mas isso não significa que vai deixar de funcionar. Ah, sim, tá certo. Eu não preciso saber como o meu celular funciona para poder é, me beneficiar isso. dele. exatamente. É isso. Isso é importante, porque isso também desmistifica a ideia de que o ser precisa saber de tudo para ser feliz. Essa é uma crença que é bem desconfortável. Ah, sim. Sim, gera uma obrigatoriedade de fazer coisas onde ele não tem interesse. Porque um dos componentes que você disse da inteligência, que é a inteligência da Terra... Essa capacidade da inteligência curiosa. De, mas se ele não tem curiosidade ali, não há necessidade, certo? Isso. Ele vai fazer o que ele o que ele sente curiosidade de fazer, vontade de fazer. É a potência de um ponto. Tá certo. A curiosidade ou falta de curiosidade vai informar o movimento ou não o movimento. Isso. Tá bom. Porque aí o não movimento pode ser informado pela inteligência emocional espacial, porque nós estamos num universo infinito onde tudo já se move. Se eu ficar quietinho, as coisas todas já estão se movendo. É, tem um nome elegante para o universo infinito. Qual o nome elegante? Para o o universo holístico. Eles têm sempre maneiras organizadas de trabalhar linhas ou círculos e presume-se infinitas maneiras. O universo tá sempre é o se Ourístico. Fech... Ourístico. Po é um nome elegante, porque são círculos dentro de círculos indo em direção ao infinito, na velocidade da luz, sabe? Sim. É o nome que a gente dá para as oitavas, remanando em, em todas as direções. Horístico vem de oros? Não, é porístico. P-O-R-I-S-T-I-C-O. Aborístico. Ah, O-P. P de pato. P. P-O-P de. é. Nunca tinha visto esse tema, purístico. Ah, obrigado, eu te me deu a oportunidade de te ensinar algo. Então, um universo purístico okay. é um universo que expande em, em círculos, em esferas, né, em outras dimensões esferas, que possibilitam a expansão em todas as direções na velocidade da luz. É a maneira com que a energia mental funciona. muito bom obrigado passo graças a Deus